Cara, o que aconteceu com o Dileira no Flow Podcast? Que o povo tá tão criticando ele assim, tá ligado? O Dileira foi criticado depois de ir pro Flow Podcast e dizer que assumiu o filho do casamento lá da esposa e tal. Mas tu fez o filho dela, porra? Não, é do primeiro casamento dela. Ah, tá. Aliás, ah. É... Né, cara? Né, da mãe solo e não sei o quê? Ele foi criticado, velho. Da mãe so solo. Aí depois o cara fugiu e aí ele assumiu o filho, com as boas tal, você entendeu isso? Né? Mas enfim, o dinheiro foi criticado depois de ele te ter dito isso. E aqui, ele foi duramente criticado por ele ter feito isso. Ele foi chamado, inclusive, de burro. Que eu acho uma coisa bem idiota. Porque chamar de burro é um muito pedante, é um muito chato. E que não convence ninguém você chamar o cara de burro. Pelo menos eu acho. Eu acho que. Sério, você chamou o cara de burro Não é uma crítica construtiva E mais um xingamento Você literalmente quer destruir o cara Só porque ele tem uma decisão na vida pessoal dele E aquilo, a maioria deles são fiscais de generosidade também Por que são fiscais de generosidade? São pessoas que ele literalmente fiscalizar a generosidade alheia, meu brother eu acho isso muito chato, tanto que eu disse no vídeo sobre a Save a Hayara, fiscal de generosidade é chato pra caramba. E aquilo, meu brother? E de maioria <risos> caras são fiscais de generosidade. Então eu, tipo, chamando o cara de burro, assim, pela decisão da vida da pessoa dele. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas agora, se esses caras mostraram algo mais plausíveis sabe, ele não fazer isso, falando, olha, se você se separar, você vai ter que pagar pensão, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, é melhor não fazer isso pelo seu próprio bem, aí o cara talvez se convencesse, e, sério, mano, não precisa ficar também debatendo tentando convencer o cara, porque se ele não se convencer na primeira vez, provavelmente não vai se convencer na segunda, nem na terceira, nem na quarta, velho, e chamar o cara de burro, Nunca vai convencer o cara Ele só vai ter mais ódio de quem diz isso Quando ele vai pensar assim hum, É isso que esses caras são, chamou de burro Não, eu não gosto desses caras É isso que o Dileira vai pensar Então, mano, para de chamar de burro Vai ficar xingando entendeu? Por exemplo, comentando aqui, mano Dileira continuou o save de outro cara Eu concordo, o cara fugiu Ele foi um filho da mãe, mano Mas é que eu paro, fica de ficar Ele quis ajudar, mano E esses caras que literalmente nunca fizeram nada por ninguém, que fiscalizam generosidade alheia, isso é um saco, meu irmão, isso é um saco, eu detesto fiscal de generosidade alheia. Mas enfim, a segunda coisa é sobre uma afirmação que, cara, eu fiquei decepcionado quando eu ouvi, que faz assim, isso aqui. Graças a Deus que eu não sou gay. Exatamente com essas palavras. Nos primeiros segundos do corte do Flow. Que eu sim ouvi pelo corte do Flow, tá ligado? Eu não tenho paciente de o negócio inteiro. Até porque não tem tempo. Já avisei que vai dar merda isso. Mas enfim. Ele disse exatamente isso aqui. Com essas palavras. Graças a Deus que não sou gay. Brother, eu, eu fiquei tipo assim. Cara, que declaração foi essa, meu Que declaração foi essa? Mano, Literalmente, isso é um homofóbico pra caramba E vou te explicar o porquê Seguinte, cara, no Pride Fall Que tá acontecendo hoje Cara, mano, tem muita gente querendo matar Gays Eles são é um dos países que mais se mata Gays, e você literalmente veio me dizer Graças a Deus Que você não é gay é. Ah, morre, diabo Velho, eu que ser calmo, mano Mas eu, eu não consigo Porque, aliás, Quando eu vejo uma afirmação dessa Eu fico um país onde se mata Um país que se mais mata gays O cara veio me dizer Graças a Deus que ele não é gay Nossa, que bosta Sério, eu vi um argumento um pouco pedante Um argumento muito chato Que, é que ele é ah, mas ele tem toraete Ah, mas ele tem síndrome Ah, mas ele tem não sei o que Ele tem que preconceito também Ah, não sei o que Eu não entendo eu Posso te dar uns créditos por esse argumento Porque ele tá sim, de certa forma, certo Mas o problema é que literalmente você não pode justificar homofobia, que é crime no Brasil, literalmente com aquela desculpinha de armas, ele tem corete, ele tem síndrome. Velho, isso é literalmente uma passada de pano. Mano, você não entendeu que isso é passada de pano, meu brother? E essa passada de pano não funciona comigo, porque eu não consigo ser convencido por esse tipo de argumento. Porque isso é literalmente passar pano pro cara. Sério, é uma declaração um homofóbica, mano. Dizer, Graças a Deus... Cara, pra um pensamento, tipo, literalmente homofóbico, assim, de como se ser gay fosse uma maldição, meu E eu? Eu fico pistola. Que ele tem um dispositivo inteiro, muito plausíveis, Dizem que, como, o cara, eu tô urete. Ah, mas ele iria sofrer mais preconceito. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Sim, o cara iria sofrer mais preconceito. Eu não tô descredibilizando seu argumento. Entenda isso, meu O problema é você que usar esse tipo de argumento. Quando um cara tá sendo homofóbico, homofóbico Meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente, veja só É a mesma coisa que um cara, por exemplo, um cadeirante Lembrando que isso aqui é, não é preconceito, não é capacitismo, não é nada Antes que venham me xingar nos comentários Vamos ter um debate né, educado nos comentários antes de você me xingar Dizer que sou capacitista, que eu mereço preso Que eu mereço morrer com qualquer coisa do tipo é batia educado, mano, por favor, sério Mas enfim, uns pouco que Ele xinga um negro E chama ele de coisas que muito racistas De termos muito pesados E chama de coisas horrendas Coisas que ninguém deve falar Coisas deploráveis e nojentas Aí vem um cara e passa panos assim Ah, mas ele é deficiente, ele é cadeirante Velho, eu não consigo Eu não consigo, sério Eu consigo até dar créditos um pouco Esse cara sofre preconceito na sociedade mas é que, eu acho que usar esse tipo de coisa pra passar pano pra um crime... Homofobia, mano. é crime. Sério, você usar esse tipo de argumento pra passar pano pro cara, é literalmente você ser cúmplice. Hum. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. É literalmente, pode a mesma coisa você dizer assim, ah, mano, como ele é? torete, ele pode fazer o que ele quiser na dele, tudo bem. Ele pode matar, pode roubar, pode fazer o que quiser, porque que ele é torrente mesmo, ele é vítima... É isso que você tá dizendo, meu brother É isso que eu interpreto Quando uso você dizendo Esse tipo de coisa Repetindo mais uma vez, eu não descredibilizo o seu argumento Você tá a ser de uma certa forma Sim, meu brother que você tá a ser de uma certa forma Porque sim, o cara ia sofrer mais preconceito Mas quando você dá graças a Deus Por você não ser gay é Como se fosse uma maldição Como se ser gay fosse uma coisa terrível Cara, a única impressão que eu consigo ter disso não é uma conversa produtiva, não é nada. A única pessoa que eu consigo tirar disso é... Esse cara é... E, mano, ou esse cara é doente, esse cara tem alguma... Psicopatia. Ou esse cara é um babaca. eu consigo ter essas duas conclusões. Porque eu tô falando sério, cara. Como eu sei, você defende homofobia porque o cara tem Torette, mano. Mas, enfim. É... Mano, é aquilo, velho. A primeira coisa, realmente, eu acho que os caras são errados... De fiscalizar a generosidade alheia, de fiscalizar o que ele faz na vida dele. Eu acho que isso é errado. Mas sobre o caso dele dizer graças a Deus por ele não ser gay. Mano, realmente é tipo um país é um ma... país que mais se mata gays. Mais se mata gays. Falando, é sério. Um país, tipo assim, homofobia, impunidade, tá tendo praia de meu brother. E o cara vem me dizer isso. Porque ele tem torete. Ah, não, velho. Eu não consigo te defender. Vai morrer. Desculpa, eu não consigo defender Eu tento ser bonzinho Eu tento ser não sei o que, tento ser calmo Mas eu não consigo, cara É, é, é, é homofobia na cara dura não, é, é uma homofobia Que, cara, é escancarado assim, As pessoas defendem que tem internet Pensa que você gostou desse vídeo Foi um vídeo um pouco mais revoltado Mas realmente eu tinha que falar, cara Eu, eu tentei não surtar, eu não, eu não surtei pelo amor. Eu não gritei Mentira, eu gritei sim Porra, cara, eu tô gritando agora. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, por favor, cara, compartilha pra mais gente se você já é inscrito. Porque, né, porque inscrito vai ter potencial. Se você ainda não é inscrito, se inscreve naquele no botão vermelho chamado se inscrever. Então é gente. Tchau, galera.